Olá a todos, eu sou a Ana Núñez de Freitas e hoje venho com a listinha dos livros que li em Dezembro de 2014, Janeiro de 2015 e Fevereiro de 2015. Uau! Já há 3 meses... Eu não faço um vídeo uh, sobre as leituras. <risos> o tempo, os tempos têm andado conturbados, uh, muita coisa aconteceu e várias razões, mas isso não me interessa para nada. Uh, vamos então aos livros, que é o que me interessa, não é? Então, o, em dezembro eu li uh, quatro livros, por assim dizer. Dois deles, os romances, eu só os terminei no início de janeiro. No entanto, como eu li a maioria desses livros no, em dezembro. Uh, achei que fazia muito mais sentido incluí-los em dezembro do que em janeiro e consequentemente em 2014, em vez de 2015, porque hum, sinceramente 20 páginas num livro de 200 e tal, ou no caso do primeiro que eu vos vou falar, 500 e tal páginas, não faz muito sentido estar incluído num mês que não, e num ano que não corresponde bem à, à realidade, não é? Já que eu terminei para um dia 2 ou 3... De, de janeiro. Mas vamos ao que interessa. Em dezembro li The Well of Ascension, de Brandon Sanderson, que é o segundo livro da trilogia Mistborn. E embora o livro não seja tão bom como o primeiro, o primeiro foi espetacular, de eu farto de o recomendar, é uma gestora de fantasia. Uh, este The Well of Ascension... Uh, The well of Ascension... Uh, não consigo dizer este nome! The Well of Ascension, <risos> Desculpa bem. The Well of Ascension, do Brandon Sanderson, em português eu acho que é o posto da extensão. Pelo menos em brasileiro, julgo que seja, uh, ele vai ser ou já foi publicado em português pela saída de emergência. Uh, no Brasil já está publicado. Eu vou deixar por aqui as capinhas. Eu li, uh, o áudio eu li, o Ou seja, eu ouvi o áudio livro em inglês. Portanto, é, foi essa a versão que eu uh, posso falar. Uh, então, este segundo livro da trilogia Miss Born está excelente em termos de... Um, personagens. As personagens que o autor já tinha imensamente bem desenvolvido no primeiro, neste crescem e desenvolvem-se de uma forma espetacular. A magia, como sempre, está fabulosa. Embora eu achasse que nas cenas de ação o autor não estivesse tão bem uh, na descrição. Tornou-se um bocadinho repetitiva. Uh, mas, de resto, uh, e e assim, eu acho que houve ali no meio um bocado de, de palha, mas em termos de. Ora, como é que eu dizer? Em termos de história, de enredo, do central do livro está fabuloso. Em termos de encadeamento da ação, de ação e consequência, está, está excelente. E é um livro que se lê muito bem, está muito boa de ler. E que eu recomendo vivamente. Tenho intenções de ler muito em breve o terceiro livro, porque tenho certeza que vão fechar esta trilogia com chave de ouro, mas pelo menos espero que sim. E outra coisa que este segundo livro tem é um final bem, que deixa... apanhar um bocadinho de surpresa, não estou a dizer completamente de surpresa, mas definitivamente não estava à espera daquele desenvolvimento e quero ver onde é que isto, onde é que isto vai estar. Depois outro livro que eu li em dezembro foi As Velas Ardem até ao fim do Sandor Marai, que foi é um pequeno livro que eu li para o a leitura do Clube de Leitura de Braga que eu discutimos discutimos em Janeiro e este pequeno livro já há muito tempo que eu estava para o ler porque as opiniões são praticamente unânimes de que ele é muito bom é um livro Diferente daquilo que eu estava à espera. Também não sei muito bem o que é que estava à espera, vou ser sincera. Uh, mas é um pouco diferente. É um, a narrativa unilateral de um protagonista uh, com a sua visão dos acontecimentos da sua vida e da vida do seu melhor amigo e da sua esposa. Uh, e é muito... Ora, como é que sente se sente? Bem, é como tudo, não é? Nós só temos o lado dele e é só dele que temos conhecimento. E supostamente nós ficamos com a ideia que ao longo da narrativa iríamos saber o que realmente se passou. Porque ele teve uma, teve uma experiência das situações que não quer dizer que seja exatamente a experiência verdadeira, não é? Hum, o livro tem passagens fabulosas que eu adorei. Sinceramente a prosa está, está, está muito boa. No entanto, eu sei que, por causa dessa situação de só vermos mesmo através dos olhos dele de e nem é tanto através dos olhos deles de é mesmo só a opinião dele, de só o... Está o... muito... E eu sei que o, o, o bom do livro, o que as pessoas gostam no livro, é mesmo isso. Nós só temos aquele, aquele, aquela visão e é só aquilo que nós vemos e só aquilo que é a realidade, é aquilo que temos que assumir como sendo realidade, mesmo que não acreditamos que seja, mas é um bom livro, eu aconselho. Uh, depois, em termos de BDA, eu li O Quiosque da Utopia, do José Carlos Fernandes, que é o primeiro livro da pior banda do mundo, o primeiro livro, o, prime o primeiro número da pior banda do mundo, que também foi a leitura para o Clube de Leitura de Braga, que agora temos uma secção de banda desenhada, uh, Caso não soubessem, assim, lemos um livro de ficção todos os meses e um livro de banda desenhada. Para quem quer claro só pode, pode só ler o de banda desenhada ou só o de ficção. Uh, e um, Este primeiro livro da, da pior banda do mundo, é, eu gostei bastante. Uh, a arte, as cores, por assim dizer, a paleta de cores da, da banda desenhada estão muito boas. Eu gosto muito daqueles tons sépia. E um, a ironia e um humor, para assim dizer desta desta estão tão muito bons e eu gostei disso ao longo dos três volumes que, que li que foi o primeiro segundo terceiro depois tem um quarto quinto e sexto que ainda não li mas vou ler e eu gostei muito dessa dessa ironia tem histórias muito boas depois também li o ananazinho número 5, ainda em dezembro de 2014 que é uma fanzine que contém, que contém vários contos de autores portugueses. Hum, neste jogo, que tivesse cerca de 5 ou 6 contos, incluindo poemas, ou mais, mais um ou dois, por aí, uh, nenhum uh, dos contos me marcou assim em especial, ou seja, não posso dizer que tenha entrado nos meus toques, uh, mas também nenhum foi, foi, foi mal. Foram, foram bons contos, uh, contos interessantes. Então, agora para as leituras de janeiro de 2015, já foram um bocadinho mais extensas. Eu comecei por terminar uh, a antologia Farrapos, do Luís Felipe Alves. Ora, nesta antologia Farrapos, uh, o autor conseguiu, em poucas palavras, que os contos são bastante pequenos, uh, contar histórias uh, interessantes e uh, realmente não houve assim algum, nenhum texto que eu não tivesse gostado. Uh, foram bastante, bastante interessantes e gostei de conhecer a escrita do autor que eu só conhecia do, do blog. Uh, não conhecia propriamente da ficção. Ou pelo menos já há alguns anos que não lia assim nada uh, de ficção do Luís, Luís Filipe Alves. Depois, uh, a seguir, terminei. Solace, da Gail Carringer, que é o primeiro livro da série Parasol, Parasol Protector. <risos> Ai, não sei se ideia como é que se isto. Pronto, o primeiro o livro, o Solace, um, é um, eu pensava que era uma fantasia urbana, estava na ideia que era mais uma fantasia urbana, mas é, é mais um romance paranormal, por acaso não... Eu sabia que tinha um bocado de romance paranormal, mas por acaso não estava a contar que fosse uh, mais pra, romance paranormal do que fantasia urbana. Isto tem um bocado de... é passado na, na época vitoriana, o que é bastante engraçado e eu ouvi o áudio ao livro e achei muito piada porque uh, a narradora tinha um destaque muito engraçado e, por acaso, deu uma vida muito interessante ao livro. O que eu mais gostei no Souls foi, sem sombra de dúvida, o humor. A escrita está uh, muito engraçada, sempre divertida. É, é muito raro o momento em que uma só tivesse com vontade de sair. As personagens estão muito boas. Uh, e, pronto, eu não gostei particularmente do... Uh, na Fim mas de casamento, não, não sei, achei oh, que spoilers! Ok, avalie coisa no... algumas coisas no, no final que eu não gostei tanto como queria gostar. Uh, mas, de resto, em termos de, de livro, o livro está muito divertido, é uma leitura super divertida e eu gostei bastante e definitivamente vou ler o segundo voo. Segundo A terceira leitura, terminada em janeiro de 2015, foi o Comandante Ralves, Disposto de Guerra, que é uma antologia que tem contos de Ana Víliba Ferreira, Carol Schill, Inês Montenegro, Joel Puga, Rui Leite e Vitor Frazão, e eu devia saber estes nomes de cor porque eu conheço-os a todos. <risos> são todas boas pessoas. E menos não seria de esperar de, de... autores cujo trabalho eu, eu conheço e sigo. Esta antologia está muito boa. Uns contos são melhores que os outros, claro, que isso é normal. Uh, mas estão todos muito interessantes e um, a temática em volta deles todos é, é bastante boa. Eu recomendo, principalmente para quem gosta de ficção científica, um, viagens espaciais, guerras espaciais, essas coisas assim. Mesmo que eu não gosto, acho que devia uma hipótese. É, é, bastante, é bastante bom. Um, portanto, recomendo que uh, mandam-se a disposto de guerra. Depois li mais uh, dois volumes da Pior Banda do Mundo. O Museu Nacional do Acessório e do Recurvante tem este título, está espetacular, tenho que dizer isso. E depois as ruínas de Babel também. E, e são ambos trabalhos do José Carlos Fernandes. Uh, respectivamente o volume 2 e 3 da Pior Banda do Mundo. E como já tinha falado no, no anterior, são. Uh, gosto muito de. Uh, da cor, não tanto do desenho de personagens que está um bocado repetitivo, por assim dizer, mas isso também não impede nada porque uh, uh, o bom, o bom deste, desta banda desenhada é efetivamente a ironia e as histórias em si estão muito boas. Outra banda desenhada que eu li também em janeiro de 2015 foi o X-Men, X-Men. Days uh, of Future Past, ou os dias um futuro esquecido, é o livro porque o álbum que deu um, a ideia para o último filme do x men que saiu, no ano passado, eu não tinha lido, eu pensava que tinha lido esta banda desenhada, mas não, tinha lido uma banda desenhada passada no mesmo universo passado, esquecido, uh, mas que não é necessariamente esta. E quando eu descobri isso, tive que ir ler, efetivamente, o que deu origem ao, ao filme. Porque o filme está espetacular, por isso. Um, esta banda desenhada, Days of the Future Past, é antiga e nota-se isso. Tem partes que são geniais, efetivamente. A ideia é assim, está genial. Mas também tem muita coisa que hoje em dia já não. Olha lá, a sério. <risos> As pessoas a, a descreverem o seu, o seu poder em. Em, palo, em falas. A sério, coisas que. Assim, não são. A partir de uma certa altura, pronto, já não me incomodava, mas no início incomodou-me um bocadinho aquela, mas era... era assim, não é? Antigamente era assim, agora as coisas são mais uh, visuais e uh, os diálogos servem para avançar a trama e não para estar a dizer que eu estou a dar um salto popular. E ao isto e Mas vale a pena ler, para quem gosta de banda desenhada. Outra banda desenhada que eu li foi a I Kill Giants, de Joe Kelly e J.M. Uh... Não consigo lembrar do último nome mas eu vou deixar aqui e <risos> eu corrijo aqui para vocês saberem que foi uma que nós lemos para o clube de leitura de Braga em, para discutir em Fevereiro de 2015 e o Michael James foi uma surpresa bastante agradável um, a arte funciona muito bem nas partes da, de mais ação está espetacular, brutal, aquilo, aquilo é mesmo muito bom mas nas partes mais normais, nas corriqueiras mais diárias a arte fica muito aquém daquilo que seria desejável. Entanto, como uma história não é só feita de arte, não é? A <risos> banda desenhada não é só feita de arte, é feita também da história. Um, os primeiros dois capítulos não estão... que são bons, mas parece que não fazem tanto parte da banda desenhada como deviam ser, não estão tão bem integradas no resto da banda desenhada, então, os tantos capítulos. No entanto, os restantes capítulos estão excelentes, um, a trama está muito boa. O, des o desvendar do que realmente estava a afligir a protagonista está muito bom e aqueles capítulos finais, um, quando tudo culmina, uh, está muito bem feito, muito bem conseguido e definitivamente eu recomendo I Kill Giants ou Eu Gigantes. Está cá publicado pela King in Books, se não me engano. E também o uh, manga You Can't Disappear From Me, de Saki Aikawa. tem outros nomes em japonês, mas eu não consigo dizê-lo. Uh, que é um manga, muito sinceramente, esquecível. Uh, o casalinho é fofinho uh, e a arte está, está bonita. No entanto, o, a história em si está cheia de clichês. Portanto, especialmente, especialmente na segunda metade. Uh, não vale mas, sinceramente, não foi um manga que me tivesse marcado e, e que eu achasse fosse bom dentro do seu género. Um manga que eu posso definitivamente recomendar é The Circum Circumstances of Our Love de Shin Shiro Amano, um, que é um manga super fofinho, eu nunca pensei que fosse tão engraçado. Um, muito bom, veja, vale a pena. O casalinho é super engraçado e fica muito bem junto ali um bom desenvolvimento de personagens e é, é pura diversão, portanto, vale a pena. Também li Undead, de Kazuro Inoue. Uh, estes, estes mangas que eu estou a dizer, eu terminei-os mesmo e os vamos todos completos. Uh, a maioria já tinha começado a ler e, e terminei terminei no mês de, de, de Fevereiro de 2015. O Undead, do Kazuro Inoue, o primeiro, cap uh, primeiro capítulo eu tinha gostado bastante, primeiro ou tinha gostado, mas de depois fui terminar uh, o manga e não gostei. Uma, uh, uma das histórias caiu-me bastante mal, Aquilo, isto são uh, pequenas histórias únicas, sobre pessoas que voltam à vida por alguma razão, uh, como supostos zombies, mas não são zombies daqueles de têm que se andar atrás deles e, e pôr fim à miséria deles. Não, uh, são. Pessoas que voltam dos mortos, mas para fazerem alguma coisa com a sua vida. Uh, mas não gostei, particularmente, do, do, dos restantes, uh, das restantes histórias. Depois li o Black Cob, os volumes 11 a 16. E é uma série que eu já, já sigo há algum tempo uh, e que estou a gostar muito. E quero ler mesmo até ao fim, mas está um bocado difícil ler de conseguir os volumes todos. De este manga é de Dal Yong Ki Lim e Sung Bo Park. A arte é fabulosa, especialmente nas cenas de ação. E uh, a história é bastante complexa, para ser assim dizer. É complexa e uh, eu gosto muito, um, especialmente por causa das personagens. Em fevereiro, as minhas leituras consistiram, em primeiro lugar, no Lock In, de John Scalzi, que é um livro de ficção científica, barra mistério, muito engraçado, é tipo assim um, um livro de detetives, um, no caso FBI, quase praticamente, mas num futuro em que certas pessoas, aconteceu uma, uma calamidade, uma, que, em que muitas pessoas tiveram, ficaram presas ao seu corpo, estão vivas dentro do seu corpo, mas não conseguem mexer o seu corpo, então foram criadas umas máquinas para elas poderem eh, incorporar essas máquinas e viverem através delas e também há a possibilidade dessas mesmas pessoas, que não conseguem mexer o seu corpo, integrarem com outras pessoas. São pessoas especiais. Por exemplo, eu, imaginem, podia deixar que uma dessas pessoas entrasse no meu corpo e comandasse o meu corpo, mas com a minha permissão. Então, começa tudo por aí. O conceito do mundo está muito bom, e a forma como o livro está, é conduzido está excelente. As personagens eu achei que poderiam ter sido um bocadinho melhor de exploradas, tirando do protagonista, que está muito bem. Mas é um livro muito satisfatório, sinceramente foi bastante divertido ler, com acima de ouvir a voltas bastante boas e bastante, boa, bastante interessantes. Portanto, eu recomendo Lock In, de John Scalzi, e, e também junto com o, o livro Lee Unlocked, An Oral History of Hayden's Syndrome, que é uma novela, companheira de, do, do romance principal, que é sobre como é que o Syndrome de Hayden, que é tal, essa tal doença que deixava as pessoas acamadas vivas, não é, mas incapacitadas de moverem o seu próprio corpo, e é um, uma história oral de como é que a doença um, progrediu. Também está bastante, bastante interessante. É bom de ler, para quem ler o, o romance principal, é, é uma boa adição para ler depois. O livro seguinte que eu terminei foi O Sono do Haruki Murakami. Foi um livro do autor que eu li e fiquei muito surpreendida. Isto é um, isto é um livro, é, uma, é um conto, praticamente, eh, ilustrado. As ilustrações estão absolutamente fenomenais, cada uma melhor que a outra. Vou mostrar. Embora eu ache que as ilustrações não estão bem a par com o texto. Ou seja, elas estão um bocado fora de ordem. Não sei se é propositado ou não. Mas elas estão um bocado fora de ordem. Não estão, por exemplo, não têm o texto e ao lado da ilustração que coincide com aquele texto. Não. Às vezes sim, mas a maioria das vezes não. Não coincide Mas eu até achei isso engraçado. Um, e então, é um texto bastante curto. Bastante simples. Mas a mim tocou, de alguma forma. Eu já sei que houve muita gente, ou pelo menos houve gente que me disse que não percebeu, não, não percebeu porque achou aborrecido sobre o que era, mas eu sinceramente achei um livro, um livro muito profundo e, e gostei muito. Não é tanto sobre, sobre uma mulher que tem insónia, não, não foi assim que eu entendi, eu entendi sobre uma mulher que estava deprimida com a vida que tinha, e isto era uma metáfora para o que ela estava, para a depressão, por assim dizer, e a evolução da depressão e como ela se sentia claustrofóbica dentro da, da vida da vida que tinha. E foi assim que eu interpretei o livro, agora não sei se é suposto ser assim ou não, mas foi assim que eu interpretei e nesse, nesse ponto eu gostei, gostei muito, foi uma leitura muito prazerosa que, que eu tive, curtinha, mas muito boa. E depois, li uma antedogia, Amores Contados, que tem uh, contos de Ana Filipa Ferreira, conhecida por Roiba, a Cristina Milho, e Francisco Vilança Lopes, Jorge Campeão e Rosa Bich Gonçalves. Esta é uma antologia muito pequenininha, como podem ver aqui, com histórias de amores contados. E. houve apenas uma história que eu não gostei particularmente. Podem ver na minha. Eu vou deixar na minha o link para o pôr em embaixo. De resto, as outras foram. Uh, gostei, gostei dos outros contos e houveram dois que eu gostei mesmo muito, que foram do, da Rosa Bixos Gonçalves e Jorge Campeão. É que me digo, o da Ana Ferreira também, também gostei bastante e o do Francisco Vilaça Lopes também, também gostei. Uh, recomendo, é uma coisinha pequeninha, muito fácil de ler e tem, tem histórias bastante diversas um, e, e acho que vale a pena ler. Mais uma antologia que eu li foi Conto Fantástico, o número 3, com contos do Álvaro Souza, Fernando Lopes Pimentel, Marcelina Gama Leandro e Vitor Frazão. E vou-vos dizer todos os contos estão muito bons, mesmo muito bons, especialmente o de Fernando Lopes Pimentel e o da Marcelina Gama Foram os meus favoritos todos, mas os outros dois também estão muito bons e valem muito a pena ler. São contos de hum, fantasia e ficção científica. E, hum, podem ser lidos gratuitamente e eu aconselho vivamente a ler um conto fantástico 3. Mais um livro que li em fevereiro foi Days of Blood and Starlight, da Laini Taylor, é o segundo livro da trilogia uh, Daughter of Smoke and Bone, que foi recentemente publicado, o primeiro livro aqui em Portugal, um, pela Porta Editora, com um título aqui mera de praga. Um, e o Days of Blood and Starlight é o segundo livro. As personagens neste segundo livro tiveram exatamente eu pensei delas exatamente o contrário daquilo que pensei no primeiro livro. Ou seja, no primeiro livro eu achei que a Caro era uma protagonista espetacular um, e adorei -a. Neste segundo livro, só me apetecia dar-lhe uma lefotada. Sinceramente, tudo que a Kaku fez me irritava e irritou-me muito. Acho que foi, sinceramente, uma daquelas um, artimanhas para levar... Um, a história para onde a autora queria que fosse levada porque, sinceramente, não fez sentido nenhum as coisas que ela fez. O Arquiva, por seu lado, que eu testei no primeiro livro, neste segundo livro até, gostei do homemzinho Por outro lado, acho que eu vali muito enchimento de palha e eu não percebi muito bem porque é que hum, a autora decidiu mostrar-nos a história pela... E assim, eu entendi. Ela quis-nos mostrar o outro lado da guerra, não é? O lado dos perseguidos, o lado dos soldados e... Para fazer isso ela teve que um, contar cenas de, vistas por outras personagens uh, que não as centrais e que não sinceramente vieram de lado nenhum. E se uma ou duas dessas histórias foram engraçadas, cinco ou seis já não foram. E outra coisa que eu não gostei mesmo nada neste segundo livro e que me irritou bastante foi a escolha da autora em decidir, por exemplo, imaginem, uh, temos uma sequência de ação. O livro está a contar por sequência, certo? Mas ela decide que o, a parte 11. Não, vou tirá-la daqui e vou contar a 10 e a 12 e só depois é que conta o 11. Isto porquê? Porque há mais, há mais suspense se eu só contar como é que eles foram para o 12 depois. Mas isto só faz, ela só faz isto duas vezes tipo duas ou, duas ou três. Não, duas, duas, se não estou em erro duas vezes. Que não faz sentido nenhum, porque se os usasse isto durante o livro todo, fazia sentido. Entendia como é que. Pronto. Embora eu acho isso uma. uma uso um bocado de coisa. Mas se fosse no livro todo, fazia sentido, era assim que estava lado o livro. Agora, só usar duas vezes. Sinceramente, aquilo era um bocado mesmo. para criar suspenso quando não existia grande suspenso por ali. Eu acho que teria o mesmo efeito se tivesse sido contado sequencialmente e pronto muito sinceramente não gostei do segundo livro houveram claro umas coisinhas ou outras que eu que eu, que eu gostei como eu já disse o Akiva o relacionamento do Akiva com os irmãos gostei muito mesmo e, e claro aquele mistério por trás da família da mãe do Akiva e também gostei do Diago porque é o porque é um é um vilão bem porque sabe o que, é que está pelo menos sabe o que, é que está a fazer mas, muito sinceramente, se o terceiro livro não fosse o último da série, eu não li mais nenhum. Eu só vou ler o terceiro porque, pá, quero saber como é que isto acaba, não é? Não, já li os dois, também não fazia muito sentido não ler o terceiro. Mas, sinceramente, se fossem quatro livros, por exemplo, eu já não iria ler o terceiro porque o segundo, realmente, não, li... não, deixou bastante, bastante a desejar. Agora passámos à banda desenhada tá bem. Eu li de manga, li o Sword of the Dark Ones de Yasui Kentaro e Tsukasa Kotopuki Kotopuki? Kotopuki! Uh, este manga foi-me recomendado e eu não sabia, independente do que que questão à espera mas definitivamente não foi aquilo que eu que eu recebi Eu gostei muito deste de The de de Sword of the Dark Ones Eu estou difícil para dizer os nomes hoje uh, A arte... Pode não ser a melhor de todas, mas não interessa. Sinceramente. Porque eu gostei muito das personagens, gostei da história. É, é bastante simples, mas ao mesmo tempo é, é profunda. E gostei simplesmente foi ah, foi diversão, não sei. Não é que aquilo seja de, de divertido, de comédia, de piada. Mas foi um manga que, que, eu, que eu li com muita, com muita vontade. Outro manga que eu li também foi uh, The Wallflower. Eu vou dizer o nome em japonês. Yamato Nadeshi eu Hengi <risos> de Tomokon Hayakaruza não acho que estou a dizer isto mal eu já não sei ler o que é que escrevo e um, este é um manga que eu já seguia também há muito, muito tempo eu li agora os volumes 24 a 33 porque já há bastante tempo que eu não li eu, a maioria das mangas deixei de ler durante pelo menos um ano portanto foram acumulando um bocado de volumes para ler e, uh, Sinceramente este manga já está a, a chegar aos seus limites. Uh, tem uns capítulos muito engraçados que valem a pena ler, mas a maioria dos capítulos são mesmo para encher palha e repetitivos e não fazem sentido nenhum. E eu só para vos explicar. Assim, e não vou dizer que não recomendo, porque o manga tem um conceito muito engraçado, tem personagens muito divertidas, mas realmente que tem muita palha tem. E... Um... Só para entenderem como isto não faz sentido nenhum, este manga já teve pelo menos 3 uh, nat natais, 3 ou 4 Halloween's, foi assim uma coisa para ele. além. Mas impressionantemente, eles no início começam com 17 anos e nunca, no volume 33, que foi o último que eu li, eles continuam com 17 anos. 3 natais depois e 3 Halloween's depois. Ok? Perceberam o que é que eu quero dizer? <risos> Outro manga que, eu, este manga que eu terminei, foi o Resentment, de Kengo Hanazawa, que é um manga que eu comecei a ler, não sei bem porquê, e terminei por ler, só por curiosidade. Tenho... É assim, eu gosto da temática, isto é sobre um, um futuro, por assim dizer, em que existe um jogo virtual, em que... Pronto, o nosso protagonista gosta mais de viver no mundo virtual porque lá é, tem uma namorada, e pronto, os primeiros. Que, hum, isto é, tá, é sobre o cruzar de, da vida real dele com a vida uh, virtual. Quando, isto aqui dá umas reviravoltas um bocado para Malucas, que eu não fazia, ideia, não estava mesmo à espera que ele que surgisse. Teve assim uma reviravolta um bocado tola no, no, nos, nos últimos volumes, mas até foi bem, foi bem jogada. Mas é sobre uh, as pessoas que têm medo de viver num mundo real e que então se refugiam num mundo que não é real, imaginário ou virtual. E o nosso protagonista é, a é, sério, é, é, é, é, é não podemos dizer que seja fácil gostar dele, porque não é, mas é uma pessoa com quem se consegue simpatizar e com a qual se consegue entender. E achei bastante divertido, é um manga bastante divertido, mas não é para todas as idades, é, uma, é um manga adulto. Adulto. <risos> Por fim, o último livro que eu li em Fevereiro de 2015 foi Empowered, número 3, o volume 3, de Adam Warren. O Empowered é um, uma banda desenhada em americana, mas em estilo manga. É uma história muito engraçada, Empowered é uma heroína. E o poder, os poderes dela vêm de um fato que ela usa, de corpo, de corpo inteiro, que lhe dá poderes uh, extraordinários. O problema é que se o fato for rasgado, e o fato rasga com muita facilidade, ela fica sem poderes, fica completamente à, à mercê dos vilões, e então aquilo uh, começa por ser uma coisa bastante engraçada sobre como ela é constantemente capturada pelos vilões e, e toda a gente goza com ela por causa dela, dela ser assim uh, fraca, nos termos em que o fato dela de rasga com muita facilidade. E um, esta, esta, esta banda de é muito é muito divertida, a arte é fabulosa, sinceramente. Um, mas este terceiro volume definitivamente foi o mais fraco até agora. Tem cerca de 4 capítulos, isto tem muitos capítulos. Tem quatro capítulos mais ou menos que são muito bons, especialmente os dois, dois no final, que é um sobre o Thumbboy, que é o namorado da, da Empowered, e é um sobre a Ninjet, que é a melhor amiga da, da Empowered. E eles, Especialmente esses dois capítulos são muito bons em termos de desenvolvimento, está excelente. Um, mas o restante dos restantes, além desse, de, de quatro uh, que se salvam, são pura palha. E aquilo, uh, ok, não chegou para aborrecer, mas esteve lá muito, muito perto. Eu acho que este, este terceiro volume foi mais palha que outra coisa. E então estou a aguardar o quarto volume, porque o promete, vir aí, uh, coisas muito boas. E pronto, foram estas as leituras de dezembro de 2014, de janeiro de 2015 e de fevereiro de 2015. Desculpem se isto ficou um bocado longo, espero que tenham gostado. Deixem-me ficar comentários em baixo sobre se leram algum destes livros que eu vos mencionei, ou bandas desenhadas. E já agora, quais foram as vossas leituras favoritas de fevereiro de 2015. Até breve!